E aí Clã Chaldan aqui, hoje a gente está voltando com blasfemos. estamos fazendo a DLC Wounds of Eventide E hoje a gente vai desfazer a besteira que a gente fez nos outros... No, nosso... no início da gameplay, vamos lá? Para tal, você já deve ter zerado aí o game né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar nosso save aqui de 142% Vamos acender Exugar todo o progresso que fizemos até agora fora. Muito bem. Tá lá o menininho. A gente conseguiu os dois olhos dos traidores, né? Nos últimos dois vídeos a gente enfrentou os chefes novos do DLC. E qual que é o problema? Bom, você consegue acessar e derrotar esses chefes, mesmo não estando fazendo o negócio do jeito correto. né? A gente, no primeiro momento, chegou aqui, né? Encontrou essa parte, então já subiu. Só que não é isso que tem que fazer. E, e por acaso a gente acabou derrotando Esdras, que é fundamental para dar a primeira parte da quest. Tem toda uma quest para você fazer o final novo verdadeiro. E a gente vai fazer isso tudo hoje. Vai pegar a penitência do coração sangrento, que é o que eu mais gosto de usar disparado. Das bolinhas. E a gente vai usar também. Bom, a gente pegou aqui a Oração Tiento para as Melenas Espinhosas para se proteger. Pegamos também o... o Sangue Perpetuado de Areia, três vírgulas ondosas e pano de fundo de fios dourados para facilitar não cair em nenhum buraco. E como contas de rosário, a gente vai colocar este do Pelicano e também, se você tiver relíquia do Coração Temporoso para acelerar o game play. um desafio é tentar chegar na ponte em menos de 3 horas feito chefe tutorial agora a gente vai direto para... como chama aquele bicho? aquele menino? Vamos atravessar Albeiro O doguinho tá aqui então, vou fazer um carinho no doguinho Vamos ruchãozinho mesmo. Olha só. Dessa vez o bicho não jogou certo direitinho na nossa cabeça. Por que será? Vamos lá enfrentar este menino. Ele chama? Sem piedade. Muito bom, né? Vou usar de novo, ó. Esse esquema que a gente fez, né, olha. Muito feliz. Vamos falar com esse cara, né? Vai que. Né? Vai que não fala com ele e tem que fazer tudo de novo, não é mesmo? Isso aqui é a câmera de Ossos. voltou para o Beiro. É bom, e abrindo uns corta-caminhos porque, na verdade, vai precisar ser feito quase tudo. Só aí, agora tem. Um... A gente vai encontrar a Perpétuo. E eu não sei se tem problema levantar ela ou não. derrotada. O bom de derrotar ela é que você ganha um item, só que a gente já tem esse item. Então, na prática nada muda. Outra coisa legal é que com este. com esse pergaminho a gente não precisa descer ali pelos pelas formas convencionais. Pode vir aqui direto. Mas foi bastante sábio da nossa parte Nossa, nossa, nossa, nossa Será que vai dar? Oh, deu Já que a gente tá aqui, né? Já pega isso aqui Se eu não me engano Talvez eu me enganei. Eu me enganei. <risos> não é aqui não. Mas não tem problema, abrir uma alavanca ali depois se precisar voltar aqui vai ser mais fácil. Isso. Gastou toda a sorte vendo aqui. Mercúrio. E chegamos em Ecos de Sal. Eu vou direto Direto para a área nova Que não é aqui Rapaz, eu não gosto desses boizinhos de jeito nenhum Né, pelo menos ficava. Se a gente vai usar isso aqui, eu não sei se funciona com você na escada, funciona, funciona. E aqui já é a área nova. Acho que a gente não tem nenhum frasco de bile. Ruxãozinho, então não pega nada. Tirar o pulmão e voltar o sangue. Ele não serve de corte de caminho para o chefe, infelizmente Só para. Só que beleza, ainda não. Será que é aqui? Claro que é Olha que bom Alguma esquivada vale. A gente já chega no local de descanso da irmã Ela vai conversar um pouquinho com a gente A gente já leu o diálogo, mas lê de novo Penetente, você está perante o túmulo Sob o qual meu nome perpétuo descansa E com ele, um corpo que perece há muito, pereceu há muito tempo Apesar de já termos nos reconhecido Por meio das chagas do nosso confronto A audácia da sua fé nos proporcionou um novo encontro um encontro escondido de um milagre que no final sabe de tudo. Você foi capaz de derrotar a mentira criada pelo zelo milagroso que possuía meu rosto e minha armadura, mas não minha voz, agora livre do pecado e do controle. No entanto, vejo que a culpa que recai tão pesadamente sobre seu coração e suas mãos merece uma penitência tão árdua. Sua força é tanta que meu irmão Esdras, convencido que você cometerá crimes contra a igreja, pediu para minha bênção para impedir seu acesso a um local tão sagrado. Eu entendi, vi um caminho diferente para você, cujo destino supremo não é o que está esquecido, nem o sagrado protegido pelos muros altos da Madre Igreja. Eleve-se acima de tudo até mesmo do Salão dos Sonhos. Essa é minha voz é limitada. Ela não é capaz de dispersar toda a névoa invisível que emaralhou o verdadeiro que nos confundiu. Tá bem. A diferença é que ela te dá o um escapulário incompleto aqui, Vá sem medo, de repente, com o Escapulário Agora você pode encarar o Esdras, que vai dar certo, ele vai começar a quest Primeira corrente Derruba a segunda corrente agora as correntes estão soltas, é só Tocar esse trem e cair Já perto das irmãs Próxima sala de desafio Ah não! <risos> não! Isso acontece comigo sempre. Travou o jogo. Faltaram o menor principal. Uf. Essa moça quer ajudar, mas a gente não quer ajuda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue derrotar essas donas rapidamente. Perfeito, derrotaram até que rápido Aqui em Eterno, agora a gente já tem que ir correndo lá em cima derrotar O Homem das Cordas a gente vai sempre falar com ele vai que precisa né Vai que é fundamental, a gente não sabe o menino Esdras, convido da Nossa Senhora a fazer Às vezes a gente chega aqui E toma um desacerto básico, bem nessa inimiga, e tem que escalar a montanha tudo de novo, uma tristeza assim, enfim Vamos adiantar, olha só que beleza De ver a gente fez o menor caminho possível, né? Ó. Não tem objetivos. Na verdade, a gente vai usar esse poder roubado. Faz pão. Dá pra usar o outro ainda. Né? Carregamos bem. Fácil, né? Fácil. É muita apelão. Muito apelão isso aí. Agora com isso a gente abre a porta. Tudo que a gente tem que fazer agora é ir pra lá. Beleza. Se eu não me engano, não é necessário equipar nada. Só precisa estar com o escapulário, irmãos. Vamos lá. Irmã, está... Irmã, sei que você está aí, mesmo que eu não possa vê-la. Ouça meu apelo. Após sua partida, chegou a minha vez de provar que mereço a confiança da nossa capitã. Não decepcionarei Crisanta é que a Maior das dores me devore se eu permitir que a penitência passe por esta porta. Tem guarda, penitente! Aí ó, a assombração da irmã dele. Essa luz fugaz? Não pode ser ela? Isso é verdade, irmã? Aí ó, <risos> início da quest. Concluído com sucesso, essa é realmente a luz sublime de sua virtude? Então, você recebeu o um favor abençoado tão aguardado da minha irmã? Junto com a bênção, ela lhe deu a capacidade de ouvir sua nobre e agraciada voz. Penitente, Penitente encontre-me na capela onde a culpa tomou forma, onde você foi ungido, Penitente, e onde você se ajoelhou pela primeira vez. Será nesse lugar remoto que minha irmã ouvirá meu apelo e mandará a própria voz para mim, mais uma vez. Aí tem Lágrima da Redenção, que é um bom item que ele dropava. Né? A gente tem que voltar tudo. Olha que legal, voltar tudo. Lá para a parte do tutorial. a missão com Esdras na capela a dica para facilitar a vida também juntou 20 mil daquilo vai lá na igreja lá de Albedo doa tudo para a igreja, e ela vai fazer um upgrade aí, na... fazer um belo upgrade para vocês, estamos aí na capela Penitente Virtuoso, foi neste local que a sua espada nasceu da própria culpa, trazendo dor à carne, já que a alma não podia mais sofrer a voz da minha irmã, que a glória proteja, recitou versos afetuosos e sábios para mim, e suas palavras revelaram um destino diferente para você. Afastado, mas distante. Mas, escondido nas sombras, mas cheio de luz, venho protegendo esta chave por muito tempo. Chave crescida de madeira retorcida. Ela abrirá a porta atrás do qual está aquilo que a própria santidade condenou à reclusão eterna. Mas eu não tenho mais forças ou palavras para descrevê-lo. Vá para a biblioteca das palavras proibidas, lá você encontrará o portador das chaves. E essa, confio em você, é uma das que falta na coleção dele. Então ele já contou tudo o que você precisa fazer, onde é que você tem que ir, tudo, tudo, tudo. E é só isso, é só isso agora. Você só tem que ir lá, entregar a chave para o cara, e a gente vai fazer um vídeo, acho. Vamos, vamos encerrar por aqui, não dá para fazer tudo, vai ficar muito longo, muito longo. Já tá jogando aí mais ou menos a uma hora e meia. E vai ficar difícil editar. Talvez fique ruim. Fica até ruim este vídeo, mas não tem problema. Pelo menos explica como faz. E quão rápido dá para chegar. Bom, acho que é isso então pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Agora sim tá certo. Como começar a DLC. Desculpe aí pelo vídeo inicial, a gente achou que não estava fazendo correto, mas não estava. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Se... É acho que é isso. <risos> a gente joga jogozinho de Metroidvania e recomendações. É... Deixe um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. amizade.